falou, mas estou jogando nas ranqueadas. Estou enfrentando o Code. O Code eu já joguei com ele, para quem não assistiu, eu vou deixar no card o link para vocês assistirem. O Code ele é um personagem que, meu, ele fica soltando essa torneira que atrapalha. Mas é um personagem bom. Complicado, ó. Ele solta a torneira e depois ele dá o pé. Eita. E não me deixaram nenhuma chance. E ainda ele fala bingo, bingo. Começou. Esse cara gosta de soltar a torneira. Calma, amigo. Eu estou tentando achar uma, aqui uma oportunidade para poder fazer minha jogada. Nossa. e tá lá. Vem com... Ele também tem aquele taco que ele pode dar, que é ruim. Mas quem joga com ele, gosta, né? Ele deve gostar. O que vocês acham de enfrentá-lo, pessoal? Não sei, conforme a gente vai aumentando de liga, a... vai vindo pessoas mais fortes, né? Vai ficando mais difícil, mas o importante é vencer aqui. Calma E tá aqui o cara não para gente. Olha isso! Uau! Round two. Para de ficar sol soltando essa torneira. Tô vendo um jeito para chegar Certo. Quem joga com Zangief também pode deixar dicas nos comentários. Que vocês estão percebendo que eu não tô conseguindo chegar, mas o jeito é enfrentar. Rolão aqui. que assim? É aos poucos. Vamos, ah, meu Deus. O é pra... Ai, meu clássico. Eita. Meu, o cara tá nervoso. Ixi. Eu nem esperava ver com tudo. Que bingo, nada. <risos> ah, isso. Ficar jogando isso e depois dar o combo dele. Oh! Uou! o que adianta ter saído e tá tomando? Ai, ai. Complicado, ó. Oh. eu ia pegar em cima do teu, dá, Aí não dá, tá difícil. Play Play. toma, fica em cima de mim.